Após um breve intervalo de 15 dias, a Fórmula 1 retorna com o GP de Emília-Romanha. A corrida do autódromo de Enzo. E Dino Ferrari em Imola, abrindo uma pequena maratona de três etapas consecutivas que passará por Mônaco em 28 de maio e terminará em 4 de junho com o GP da Espanha. Sejam bem-vindos ao canal Mundo Sobre Rodas f O circuito de Imola vai receber o GP de Emília-Romanha de Fórmula 1. A quinta corrida da temporada da Fórmula 1 será disputada no domingo. Depois da vitória de Max Verstappen em cima de seu companheiro de equipe Sérgio Pérez em Miami, o tradicional circuito de Imola com 4 1. 909 km terá um total de 63 voltas. O GP de Imola terá novidades em relação aos pneus. A fornecedora da Fórmula 1 apresentará um novo tipo de pneu de chuva extrema, que não exigirão o uso de coberturas de aquecimento ao serem armazenados. Além disso, os pilotos adotarão obrigatoriamente os mesmos pneus na classificação. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que. Acontece na Fórmula 1. A TV Band transmite o GP de Emília-Romanha e a classificação na TV aberta. A Band Esportes exibe os treinos livres e a classificação na TV fechada. Confira os horários dos treinos, classificação e do GP de Imola. Treino livre 1, sexta-feira, 30 da manhã, transmissão Band Esportes. Treino livre 2, sexta-feira, às 12 horas transmissão Band Esportes. Treino livre 3, sábado, às 7h30 da manhã, transmissão Band Esportes, classificação às 11h, transmissão Band e Band Esportes corrida no domingo às 10h da manhã com a transmissão da Band ao vivo, pela TV aberta obrigado por assistir o vídeo e até a próxima